Opa, tudo bom com vocês? Eu sou o Nicolas e sou técnico Manejo Bem. Amigo aí de casa, você deve saber que existe a mandioca de mesa e a mandioca de indústria. Mandioca de mesa é aquela que fica disponível em supermercados, que a gente consome natura, seja com a carne assada, ou ela frita, ou ela cozida. Já de ela conhecida também como mandioca braba, que a gente não consegue consumir, nem pode, devido a componentes como o ácido que ela possui. Por conta disso, ela tem que ser processada na indústria, que ela vira farinha, entre outros derivados. Além disso, nesse vídeo, a gente vai mostrar um pouco do processo de pesquisa e desenvolvimento dessas cultivares de mandioca que chegam até você, meu amigo e minha amiga, para que você possa produzir na sua roça. Vamos falar também de algumas características delas, certo? Então vamos lá! Opa, boa tarde para vocês! Estamos dando continuidade ao nosso trabalho de ontem, hoje a gente colheu o segundo bloco do experimento de mandioca, essa variedade aqui é uma mandioca de mesa, mandioca ela é dividida em mandioca de mesa, que é o que a gente pode consumir natura, e a mandioca de indústria, que essa não é recomendada para consumir natura, ela precisa passar para processos industriais para a gente poder consumir ela. Então, essa aqui foi a rentabilidade do nosso, do nosso bloco, também falar um pouco a diferença das mandiocas. Nesse caso a gente colheu a de mesa branca e a de mesa creme, que são essas duas aqui. Vocês podem notar que ela se diferencia pela cor delas. E ela recebe essa coloração amarela, porque ela possui um maior teor de beta-caroteno em relação à a, a branca. Feita a avaliação para determinar o teor de matéria seca. Viu só que bacana saber um pouco mais sobre como é o processo de desenvolvimento e pesquisa? Existem grandes empresas atrás disso, como por exemplo a Embrapa, é uma empresa que trabalha com isso e divulga esse material para os produtores rurais. Se você ficou interessado, quer saber mais sobre alguma cultivar ou variedade que você deseja plantar, consulte o seu técnico da Manege Bem através do aplicativo ManeChat, que a gente pode conversar melhor e entender o porquê que aquela cultivar é mais indicada para a sua região e também como ela produziria aí na sua região. Certo? Nós agradecemos você ter assistido até aqui e no mais é isso. Tchau, obrigado!